Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos começando mais um vídeo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dores que enfrentamos ao longo da vida, especificamente sobre a dor de um espinho. Mas afinal de contas, como é possível ter um espinho em nossa vida? Ao contrairmos um espinho, é porque provavelmente pisamos em ambientes em que não deveríamos. E aí, quando paramos para analisar, a dor maior não é a do espinho em si mas sim a dor da desobediência. Por que pisamos em ambientes em que Deus não permitiu que nós pisássemos? Agora imagine uma pessoa ter um espinho colocado por Deus. É isso mesmo que eu estou falando. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma pessoa na Bíblia que Deus resolveu colocar um espinho nessa pessoa. Mas afinal, por que Deus colocaria um espinho em uma pessoa? Será que Deus gostaria que tivéssemos dores? Será que Deus quer que você sinta dores ao longo da sua vida? Por isso, para que possamos entender alguns processos da vida, eu peço que você se inscreva em nosso canal, caso ainda você não seja. E já ative também as, o sininho das notificações para que você fique por dentro de todas as novidades. Todas as semanas nós estamos lançando vídeos novos para a sua edificação. Por isso já vai se inscrevendo, tá bom? Bom... Por que Deus colocaria um espinho no ser humano? Você pode estar se perguntando agora, pastor: é possível Deus colocar um espinho em minha vida? Quantos espinhos estão talvez machucando a sua alma? Espinhos esses que nem o seu esposo, nem a sua esposa conhecem, espinhos que nem os melhores amigos conhecem. Sabe aqueles espinhos que, que te machucam, que te espetam quando você lembra, aquelas dores do passado, aqueles complexos que você não consegue se livrar? Por Deus permite que nós continuamos com esses espinhos para nos ensinar algo e muitas vezes para nos livrar de algo? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, inicia assim o um versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Agora, no versículo 7 existe uma revelação. O primeiro ensino que o espinho pode causar na nossa vida versículo 7 do capítulo 12 diz assim, E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha que interessante. Paulo está descrevendo para nós para que ele não se exaltasse com as excelências das revelações. O primeiro ensino na vida de Paulo através desse espinho foi trazer Paulo para a realidade, para fazer Paulo entender que ele era um ser humano, que ele não poderia se exaltar quantas coisas, quantas conquistas, quantas coisas vêm à nossa mão e nós acabamos tomando a glória muitas vezes e a primeira coisa que Deus quis ensinar para Paulo, a primeira coisa que Deus quer te ensinar através da dor é que você não pode jamais se exaltar quando você conquistar algo, quando você receber talvez excelências de revelações, quando você receber algo a mais do que o teu próximo. A primeira coisa que Paulo está dizendo para nós. Um espinho foi me dado na carne para que eu não me exaltasse, para que eu não me sobressaísse sobre ninguém. Embora Paulo está falando aqui para nós que foi elevado ao terceiro céu, você está entendendo que Paulo foi arrebatado em sentidos? E a humildade dele falando que um certo homem há 14 anos atrás, ou seja, ele não nem ousou falar o nome dele. Ele nem ousou dizer que era ele mesmo que tinha sido arrebatado ao paraíso. Há 14 anos atrás, ele está falando, um certo homem, não sei se no Espírito, não sei se em carne, foi elevado ao paraíso, ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E para que não se exaltasse com as revelações que a ele foi dada, foi lhe dado um espinho na carne. Quantas pessoas ficam se exaltando por ter adquirido uma casa própria, um carro, por ter feito uma faculdade, por ter inteligência muitas vezes, por ter, por ter recebido de Deus dons e talentos, e as pessoas ficam se achando, ficam humilhando outras. E Paulo, através desse espinho, o primeiro ensinamento dele foi trazer ele para a realidade. Resumindo o espinho, faz a gente baixar a bola, faz, faz com que a gente perceba que somos carne e osso. O espinho sempre vai fazer nós percebermos que não somos melhores do que ninguém. Eu consigo entender que, para que Paulo não se perdesse, Deus resolveu dar um presente para Paulo. Deus deu um espinho para Paulo. Talvez, para que você não se perca, Deus permitiu que você tivesse essa dor. Porque essa dor está fazendo com que você seja mais humilde. Você está conseguindo me entender? Eu fico, imaginando, eu fico imaginando Paulo chorando, talvez, com, com a dor de um espinho. Porque eu não quero crer que era uma dor física, talvez era uma dor na alma, talvez era uma dor de uma culpa. Há quem diga, historiadores dizem, inclusive, que era a dor da culpa de ele ter visto Estevão ser apedrejado e ele estava consentindo na sua morte. Então, poderia ser inúmeros motivos a dor do espinho de Paulo. A questão é, para que ele não se perdesse, Deus resolveu dar essa dor para que ele permanecesse firme, para que ele não se exaltasse. Na continuação, no versículo 8, diz assim, Acerca do qual três vezes <risos> orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O segundo ensinamento de um espinho. Olha o que um simples espinho pode fazer na sua vida. O segundo ensinamento desse espinho, Paulo disse, o qual... Três vezes ao dia eu orei ao Senhor. Sabe o que o espinho pode fazer na sua vida? Fazer você orar mais. Talvez sem a dor você não tem tempo para orar. A tua vida é tão corrida, né? os afazeres dessa vida. A vida passa tão rápido e nós não temos tempo, é tanta canseira. Talvez você está correndo atrás das conquistas e você não tem tempo para orar. Aí Deus resolve te dar um presente. Deus resolve me dar um presente. Deus permite que entrem na nossa carne, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, um espinho. isso faz com que nós, por três vezes no mínimo, passamos a orar. Não é que a dor faz com que a gente agora tenha um tempo para Deus? Você está me entendendo, meu amigo, minha amiga? Agora o espinho fez com que, inclusive, nós passamos a orar coisa que nós não fazíamos mais. Eu acredito que você concorda comigo mas muitas vezes nós falamos mais com as pessoas que nós amamos, inclusive nas redes sociais, do que com Deus. Talvez você manda 10, 20 mensagens no dia para as pessoas que você ama, para os seus amigos, nas redes sociais, mas você talvez manda uma mensagem, você fala uma vez ao dia, mal e porcamente, talvez você fala uma vez no dia, quando fala com Deus. E o espinho, a dor, vai te ensinar a falar mais vezes com Deus, sendo mais humilde, mais quebrantado na presença do Senhor. Imagina como Deus se sente quando damos a primícia do dia para as redes sociais e não para Deus. Quando nos levantamos e a primeira coisa que fazemos é olhar as nossas redes sociais falar com pessoas e esquecemos de agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, pela vida, pelo ar que respiramos, pelos cuidados que Ele tem para conosco, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram para conosco. E outra coisa interessante, e essa é uma das melhores, que o Espinho nos ensinou, a dor nos ensinou, o início do versículo 9, somente a parte A, diz assim, ó, somente a parte A, começa assim, E disse-me, só isto. E disse-me, e disse-me quem? O Senhor. A dor fez com que agora você ouvisse a voz de Deus. Quanto vale ouvir a voz de Deus? Quanto vale ouvir a voz do Senhor? Veja que se não tivesse esse espinho na nossa vida, se não tivesse essa dor na nossa vida, essa angústia na nossa vida, nós não iríamos ser tão humildes? não iríamos orar três vezes ao dia, e agora, principalmente, não iríamos ouvir a voz do nosso Criador. Está escrito no início do versículo 9, E disse-me, ele conseguiu agora, Paulo, pela prática da oração, a prática da oração fez com que ele conseguisse ouvir a voz de Deus. E disse-me, ele conseguiu escutar o Senhor. Talvez quando você conseguir parar agora, Através das dores da vida E quando você começar a entrar numa prática constante de oração Você vai se aproximar de Deus E vai conseguir ouvir a voz de Deus Quando você se aquietar, quando a tua alma se aquietar Porque Deus está sempre falando Deus está sempre no mesmo lugar Nós é que nos afastamos de Deus Mas afinal de contas, o que Deus disse para Paulo? Deus disse uma das frases mais lindas da Bíblia Ele disse, Paulo a minha graça te basta. Está escrito aqui na sequência do 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que entender que não temos que orar até sermos atendidos, mas sim orarmos para termos intimidade com Deus. Em outras palavras, quando Deus diz a minha graça te basta, Ele está falando talvez, Paulo, o espinho eu não posso tirar, o espinho eu não vou te dar, mas eu vou te dar outra coisa em troca, eu vou te dar favor. Deus está falando para você nesse momento, talvez essa dor Ele não vai tirar, porque essa dor te aproxima de Deus, mas Ele vai te dar o favor não merecido, Ele vai te dar graça. Talvez você está com as dores da inflamação, você está com as dores da angústia da alma, com ansiedade, com depressão, com dores, por que, que Deus não fala comigo? Por que, que esse mal veio sobre a minha casa? Por que, que esse mal veio sobre a minha vida? E talvez Deus agora está entrando aí no celular, aonde você se encontra e Deus está falando para você essa dor eu não vou tirar, porque essa dor te aproxima de mim, meu filho, mas eu vou te dar algo muito melhor, eu vou te dar o meu favor, eu vou te dar a minha graça, o favor não merecido. Paulo termina o versículo 10 falando assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu estou forte. Paulo conseguiu entender agora que no momento em que ele mais está fraco, é ali que Deus se aperfeiçoa nele, nos momentos de angústia, no momento que você se sente vazio, no momento que você entende que não tem nada para dar, é aí que Cristo vai ser estampado no seu rosto, no momento em que você se sentir solitário, é aí que Deus vai te usar para abençoar pessoas, no momento que você precisar de um abraço, nesse é momento de dor que Deus vai te usar para abraçar alguém, no momento que você precisar de amor. Deus vai ser o amor através de você para pessoas, para alcançar pessoas. Deus te deu o maior de todos os presentes. Deus te deu a graça, o favor não merecido, é essa graça, e é através dessa graça que um dia você poderá alcançar a vida eterna, é através dessa graça que o teu nome pode estar escrito hoje no livro da vida, onde não existe quem possa roubar, basta você entregar a sua vida por completa a Cristo, o único caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho, o caminho para a salvação, Jesus Cristo Senhor, ele é a graça estendida para a humanidade. Não reclame das dores. Aprenda a entender que muitas dores, muitas perdas na vida nos aproximam de Deus. Essa dor não vai te matar, mas ela vai te aproximar de Deus cada dia mais. Deus continua com você em meio às dores. Permaneça firme, prevaleça, seja perseverante até o fim para que você possa alcançar a coroa da vida. Se você gostou, deixe seu like e deixe seus comentários, Os seus comentários são muito importantes para mim, seus comentários, inclusive, eles me motivam para continuar gravando, para continuar tendo temas para gravar, por isso, comente, deixe seu comentário, diga o que você achou do vídeo, deixe uma sugestão também e compartilhe nas suas redes sociais. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal e que você ative o sininho das notificações. Estamos orando por todos vocês! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau, tchau.